E aí rapaziada, firmeza, Felipe aqui e seja bem-vindo a mais um vídeo ao canal. Nesse vídeo eu vou te passar um remédio top para a impotência masculina, então fique comigo até o final do vídeo que você não vai brochar nunca mais. E se você gostou do assunto do vídeo de hoje e é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. E não esquece de deixar seu like no vídeo, tá bom? É uma dica super rápida que vai fazer a diferença na sua potência na cama e ter menos chance de brochar na hora do Vucu, -vucu. Firmeza? Mas lembrando galera que a dica que irei te passar agora não é a cura definitiva da impotência masculina. Essa dica só irá funcionar para você não passar vergonha na hora H. Mas a cura definitiva que eu recomendo para você é um guia que estarei deixando aqui abaixo na descrição. Se você quer dar um fim nas suas brochadas e nas faltas de ereções, acesse o link e faça parte do guia que você vai ter ereções fortes. Com o método caseiro que ensina no guia em menos de um mês clique para você saber mais e não broche nunca mais e tem ereções absurdas firmeza deixei o link na descrição para você conhecer então bora para a dica de hoje bom o primeiro remédio que preparei para você que é um remédio para ereção é as sementes de melancia isso mesmo as sementes de melancia também podem contribuir com que você elimine de maneira definitiva os seus problemas de impotência sexual elas são ricas em nutrientes que ajudam no tratamento da disfunção erétil. Elas não só fazem com que a sua circulação sanguínea fique melhor, como também ajudam na eliminação nas toxinas do organismo que também prejudicam o desempenho sexual. Agora, para aproveitar os benefícios desse remédio caseiro para impotência masculina, o ideal é consumir uma pequena quantidade dessas sementes diariamente. Beleza? Agora o segundo remédio caseiro para ereção é o gengibre. Sim, ele potencializa o sexo. A raiz de gengibre também pode ser utilizada como forma de aumentar o desempenho sexual masculino e eliminar os sintomas da disfunção erétil. Isso ocorre porque ela possui propriedades que melhoram a circulação sanguínea, sobretudo na região genital. Para aproveitar os benefícios desse remédio caseiro para impotência sexual, você precisa ingerir raspas de gengibre com mel todas as noites até que ela comece a fazer o efeito. Consuma esses alimentos que mencionei nesse vídeo todos os dias, que você verá uma diferença enorme na sua potência. Lembrando que não é a cura definitiva, é algo que vai resolver a longo prazo. Mas se você quiser se curar rápido em menos de um mês, clique e faça o guia que curou milhares de homens da falta de ereção. Beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje, não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui embaixo, fechou? Falou, manos, e te vejo no próximo vídeo. Até mais!